E aí, mano, bem-vindos a mais um vídeo do canal Família Gotts, Esse vídeo tá muito massa, eu tô adorando fazer um vídeo do GTA Roleplay. Eu queria pedir no começo desse vídeo para que você dê seu like, compartilhe o vídeo. E tamo junto, irmão. Aproveita a passa no final do canal. Vai ter alguns links é, para você poder uh, acessar o vídeo de alguns canais aí, amiguinhos, amiguinhos, amiguinhos muito legais. Que pediu aí para fazer uma parceria legal. Então é isso aí, mano. Não esquece, passa mais rapidão aí. Tamo junto! Aí neste episódio de GTA V, Hollywood Samu, Samu, Mate Samu, Mate tu... Samu, tu, você, Samu. você, você... Samu, lá, ele tá sem nada, você pegou alguma coisa lá nele, lá, oh, velho? o oh, Samu, velho, tá me vendo no jogo, tá me vendo no jogo? Mate o Samu, aí, cara! Oh, tá me vendo no jogo, tá me vendo? Uhum. Ô velho, eu tá? fiquei, eu tô com dó do Samu, velho. Na moral, essa mina, essa mina. E aí, gata, beleza? Gostou, mano, do meu, do meu cabelo Ih, caralho, e caralho Tô, Tchau, falou Papai Noel Papai Noel Se eu te der, se eu te der um presente tu, tu me perdoa, Papai Noel mano, É, mano, aqui, mano, tem hacker Esse, Eu entrei nesse, num servidor assim Esses dias, mano, o cara explodiu tudo Que nem o cara fez lá, ele é hacker, mano Eu acho, né <risos> Oh, ah, Oi, fala aí, fala aí. Ô, oh, tu, deixa eu falar. Pelo, pelo, pelo menos eu. Pode falar, pode falar. Eu vi, eu vi, mas ó. Eu, eu não sou de reparar não, eu vi que tu é feio pra caralho, tá ligado? Vamos arrumar um emprego para nós arrumar uma peruca da hora. Meu Deus, que não oh, dá pra roubar carro aqui, né? Não dá, mano. Não dá pra roubar carro, mano. Mas, mas nós se vira, velho. nós Duas careca pensa melhor que uma. <risos> É, boa, boa. <risos> tá, vamos lá, vamos, vamos começar É o seguinte, ó Ó, é o seguinte O Samu falou pra mim que na maletinha vermelha Abre o um mapa aí Na maletinha vermelha é emprego ilegal, mano Ele falou assim que a gente tem que ir lá Pegar uns, uns, uns bagulho E eles lavam o dinheiro pra nós, mano Esse que quer é te roubar, mano Só que, ele, hein? Só que o problema é que a gente vai ter que ter a pena né? não não. Então, vamos eu chamar, um táxi, desse, vamos chamar é um táxi Vamos chamar um táxi é o seguinte, eu tô duro, mano. Se você me emprestar, assim que nós fizermos o primeiro bagulho, eu já te pago, demorou? Eu tô sem dinheiro, eu fui luteado logo no cara, começo do jogo. Então, eu tô, eu também tô com esse mesmo. Então, nós pede um taxista, certo? Quando o taxista hum, chegar, tenho... ele leva a gente até um ah, ponto, não. aí nós bate nele, mata ele e sai Pô, fora. Né, eu não tô conseguindo matar os caras não, vem cá. Cara, cara nós vai... feliz, é. a gente vai pra vida do <risos> crime, velho. Fazer o quê? Uhum. Você me matou, velho, eu vou ir velho. Oh, Ó, é o seguinte, espera um minuto, eu vou, é sério, eu vou ver se eu acho o meu amigo, é porque tudo igual essas eu porra. Estreio, mano. Vou matei ver eu... se o meu amigo tá eu ali na frente da da, da, da, do registro, <risos> aí a gente chama o táxi. Ta... Vai chamando o táxi aí, velho, eu já venho. Vem, vem um pouco aqui pra frente, mano, você tá muito afastado. Deixa é eu chamar o táxi aqui. Tá, chama o táxi aí que nós se vira então, vai, vambora. Meu amigo, meu amigo que, que se foda, senão você três careca que pra que dividir que... dinheiro é foda. Ô, oh, tá ligado? Tá, tá ligado o Papai Noel, né? Que tava lá do outro lado. Ele é, é. mó, Zé, ele é mó Zé Ruela cara. Vamos lá dar uma surra nele, pra oh, ele aprender. Ó, dois ó, dois... ó mas, mas não fala, não fala nada. Finge que nós é, nós é novo na cidade, a gente não sabe o que tá acontecendo. Não sei. Parece que tá todo o Samu morto, é isso mesmo aí? Tá, os caras tá falando? Ó lá, ó lá, ó lá, o Samu caído. Chupa meu ovo! Aê, caralho Aê, caralho Viemos salvar vocês, manos Pronto, chegamos, chegamos Chega o metade, eu já tô vendo a luz Aí, Pode me lutear <risos> o... Aí, velho foi o Gari, nós, nós, sim, nós é o super-herói, velho um Eu sou o Rolon e ele é o Rolinha Aí, Samu pode... Ai, caralho <risos> Ó, consegui a grana pro Max, O moleque parece que, que mora no Acre Chama aí, chama um táxi aí. Ih, morri, morri, morri. Ah, não, deixa eu dividir contigo aqui, peraí. Tá ah, grana, metade pra ti aqui. Ó, oh, metade... Ô, mano. Opa. Ah. Caralho, velho, meu, meu jogo caiu aqui, velho. Ah, pois é, eu mandei metade do dinheiro pra ti ali, E o Samu ah. deu uma porrada e me matou, velho. Puta que pariu, velho. O Samu... Ah, velho. Mano, de boa. Você matou, oh, Toma dente! Não, Samu, não, Samu, não foi, ele, não, não foi ele não, não foi ele não, Samu, foi o. Acho que foi outro cara. Ele tá me ajudando, pô, ele tá me ajudando lá, aquele, aquele esquema lá. Então, ele tá me ajudando naquele esquema lá, mano. Deixa eu falar, eu não consegui adicionar vocês, mano, ele ia me levar lá. E agora, como é que faz? Seu amigo tá vindo? Não sei não, acho que ele saiu, viu? Puta merda, tá de sacanagem, mano. É Porque esse cara tá matando o Samu, eu, eu tô aqui desde aquela hora, mano. Eu vou ficar sentado no banco invisível aqui enquanto <risos> o é que... O banco tá virado de cabeça Isso pra é baixo eu tô sentado. Fica... Aí, aí, ó. Aí, ó. Samu chegou. Seu Samu, graças a Deus, cara. Tô sentado. Pés, oh. velho. Tem dormente aqui da cintura Eu pra baixo tô, tô, tô, aqui, cara. <risos> Esse cara Ó, ó, ó, Samu Tá tudo certo aí, Samu <risos> <risos> tá <tudo> Esse <corrente>, cara <risos> Esse cara aqui, ó Ele foi Não, cara, ó, oh, ó, oh, levanta aqui ele, pô ó. Levanta ele aqui, ajuda ele, mano ele Tá é... tudo dormente, cara Não, não, para de me chutar, velho Pô, minha hélia <risos> de disco, cara <risos> você em kit, pô. Caralho, ou oh, Não, ele tá, ele tá indo. O Samuel, o oh, Samuel. Espera aí, vou fazer uma massagem aqui na sua eu que vai... Ô, Samuel, Ai. vem aqui, vem aqui 469, 469, eu... me passa lá aquele negócio lá, aquele contato lá do do seu amigo. Seu amigo que é taxista? Eu não tenho... O contato dele não, pô. Tô... o tá. Cara... Ô Samu, tá vacilando, porra? Você falou comigo agora há pouco, mano. Mas eu tenho meu contato, só dele não peguei, não, Então, velho, é seu mesmo, é que eu não anotei. Muito obrigado aí pela aí. Porra, é que o 462 tá aí, é mano. Que isso? o ó, fa... ô Samu, faz o seguinte, eu vou ver meu número, eu falo e tu anota. Aí quando tu pegar o telefone do seu amigo, não é melhor? Do aquele Uber lá? Caralho, o parceiro fica enrolando lá dentro, é foda, né, velho? Ô oh, Samu, Samu, Samu. Quatro meia nove. Ô oh, 469. Ô, oh, 469, Lazarento. Ô, oh, 469, seu puto. Ô. Oh. Ô oh, Lazarento. Essa porra tem problema mental, velho. Ô, oh, mano. Ô oh, caralho. Bebeu cachaça, porra? Ô, oh, soro, oh, ô, porra? Oh, bebeu cachaça, caralho? O que tá fazendo? O que ele vem? vai lá comigo porra Olha que cara louco, velho. Esse cara tem problema, viado. boa tarde aí senhores boa tarde.